Primeiro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 como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora, fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que, não, dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, Sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo no reino dos céus, é como um pai de família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 Jesus conhece o impacto que as histórias, que as parábolas provocam nas pessoas. E principalmente quando elas conseguem compreender os mistérios do reino dos céus, das coisas espirituais, a partir daquilo, daquilo que elas conhecem na terra, o seu trabalho, da sua realidade. É por isso que Jesus fala a partir do dia a dia, comunicando aquilo que vem do Pai. Os fariseus, os mestres da lei, os letrados, não conseguiam alcançar este ensinamento, embora fossem doutores nas Sagradas Escrituras, mas lhes faltava realmente o contato com a realidade da vida do povo. Já as pessoas simples que viviam aquilo Faziam uma associação muito rápida Do que Jesus queria dizer E nós vemos que o Senhor fala também Uma comunidade de pescadores Porque os seus primeiros seguidores Também viveram da pesca Antes de serem chamados Para se tornar pescadores de gente E Ele hoje nos fala do reino dos céus como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todos os tipos, gente de todos os tipos. O reino de Deus está aberto a todos e também recolhe a todas as pessoas que desejam a salvação. Mas é um reino também que requer o nosso esforço, que tem as suas exigências, a partir do momento que a gente se compromete a seguir a Jesus Cristo. É por isso que o Senhor também conta uma outra parábola, além desta, das redes. Que o reino dos céus é como um pai de família que tira da sua vida, não é? Como de um baú, coisas velhas e novas. As coisas tão antigas, as profecias do antigo testamento que já anunciavam Jesus, a novidade da boa notícia que o Senhor traz e a associação que se faz de tudo aquilo que os profetas já diziam e que agora se cumpre do Senhor, Senhor. Coisas velhas e novas que agora se encontram em Jesus Cristo. Jesus é aquele que com a sua justiça quer nos alcançar, espera de nós também a prática da mesma justiça. Realmente sabendo aquilo que ele está nos ensinando, não apenas a prática da lei, mas acima de tudo a prática da caridade e nós vemos que muitas das vezes o esforço de ser caridosos é algo que custa muito a nós, não é? E a caridade claro que vem junto com a justiça o grande problema é que às vezes nós podemos Quem sabe dizer que nós estamos buscando ser justos Mas esqueçamos da caridade E não é possível realmente viver a justiça Sem o amor Primeiro a Deus E depois as pessoas Por isso nós vemos que Jesus se apresenta como o Deus da justiça É Ele quem vai julgar Nós Somos aqueles que colaboraremos com Ele ao lançar as redes, ao anunciar, ao buscar atingir muitas pessoas, como depois Ele designou os apóstolos a fazer isso. Mas ao final desta vida, é Jesus, junto com os seus auxiliares, os anjos, que vai separar os bons dos maus. O grande problema é que, no nosso anseio por justiça Nós queremos já separar nesta terra Rotulando quem é bom e quem é mal E aí está um grande perigo Porque a nossa justiça é falha A justiça humana falha A justiça divina é autêntica, é verdadeira Quantos de nós queríamos sociedade perfeita? Comunidade perfeita, família perfeita e no entanto nós nos deparamos com tanta imperfeição, não é mesmo? Os próprios primeiros seguidores de Jesus naquelas pequenas comunidades formadas pelos apóstolos Também percebiam que muitos dos seus irmãos não eram perfeitos E vinha a decepção no meio do caminho E é justamente a estes que Jesus nos fala por meio de Mateus é diante da imperfeição dos homens que Jesus mostra a sua justiça. É Ele, aquele que vai julgar quem de fato viveu de forma justa e quem não viveu. Nós temos apenas que ser os seus instrumentos, os seus canais. Porque no final das contas é Deus que realiza tudo em todos como nós acreditamos firmemente. E é claro que os primeiros cristãos, num desejo de buscar a Deus, de transformar o mundo, também estavam sujeitos àquela tentação de excluir algumas pessoas que talvez não se esforçassem tanto, que talvez não demonstrassem realmente o empenho da fé. Mas nós vemos que é preciso conviver com estas pessoas na caridade, sabendo que, é Jesus, aquele que se colocará como juiz. Quando nós nos colocamos como juízes dos outros, estamos, na verdade, abafando a caridade. Estamos atropelando todo o processo de Deus. Há muitos que se decepcionam com a igreja, quando depois de uma experiência maravilhosa com Deus, ao entrarem nela, se deparam com pessoas que têm os seus limites, os seus pecados, os seus defeitos. Isso acontece ainda nos dias de hoje. E a decepção pode ser grande para muitos. Mas Jesus é aquele que é a razão do nosso viver. É aquele que aceita os pecadores e veio para estes. Eu me lembro de alguém que dizia assim, eu sou muito pecador padre e é por isso que eu preciso da igreja. Mas não como uma pessoa que se justificava no seu pecado, mas uma pessoa que realmente percebia os seus limites e dizendo, eu não estou aqui porque eu sou justo, estou aqui porque eu preciso realmente me converter. E é a conversão que realmente vai nos abrir as portas da eternidade. Esta salvação que já nos foi dada, mas que precisa também ser buscada. Em seu ministério, Jesus falou a todos... Inclusive aqueles que eram considerados os mais pecadores A igreja tem lugar para todos E no céu há lugar para aqueles que querem realmente se transformar Aqueles que como na primeira leitura se deixam modelar por Deus Como o barro que pode se transformar num vaso novo Quando se deixa refazer pelas mãos de Deus um oleiro encontra o barro, às vezes, no seu estado bruto, com pedra, sujeira. E quando é modelado pelo oleiro, que vai retirando né, todas as imperfeições e impurezas, o barro se transforma em algo novo. Também aquele que, mesmo sendo pecador, se deixa transformar por Cristo, é aquele que se deixa justificar por Ele e busca viver a caridade, com certeza encontrará misericórdia no dia do juízo final Que nós, amados irmãos, assumamos aquilo que nos compete E deixemos aquilo que é próprio de Deus O julgamento no amor, na justiça e na misericórdia Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Vamos ficar em pé